E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Calasumon Games. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu tenho aqui para trazer para vocês é, um vídeo como fazer esse bug escuro. Onde tem uma sentinela, um engenheiro, um dispenser e um bloco de, de cimento em cima aqui. E também eu fiz esse vídeo aqui para dar uns avisos para o pessoal que eu que está esperando conteúdo para o canal certo bom eu tô tentando arranjar uns conteúdos maneiros talvez eu traga vídeos é, vídeo de de mágica wizard wars é, provavelmente vou trazer mais vídeos de TW do PW certo aqueles vídeos lá na, terri no, na guerra territorial Talvez eu traga uns vídeos também de Team fortes jogando, sei lá, um Turbine junto com os amigos meus. Beleza, mas os avisos são, são esses. E eu vou ensinar pra vocês aí como fazer isso aqui. Deixa eu só pegar um de momento. Bom, é, e também quando você faz aquele bug, surge é, personagens pro seu time também. Fica um paradão ali, mas sei lá. Bom, você ativa a primeira sala aqui, né? Mas eu vou desativar e ativar de novo. Pra resetar a game. Vamos lá. Beleza. Uhum. Bom, você chega aqui. Tá tudo destruído, né? Ele pode ver um monte de sucata. Tem um monte de construção ali. O que, que você vai fazer? Você joga uma stick na parede. Bom tá ali ativei o bug e você é um bom é um bug inútil né que você não vai poder destruir a centro e tal vai ficar tipo tudo dentro desse bloco você não vai poder bater em nada pode ver que tem um barulho de dispensa e tal bom mas além do mais é só isso galera então ver meus WhatsApp tocando né normal então provavelmente é só isso, talvez eu traga vídeo de, de mágica Wizard Boys aí pra vocês. Bom, mais é tudo isso.